Boa noite, galerinha. Vamos pra casa. Ficar ainda em período de amaciamento da MT. Pode ficar muito não. Eu li no manual, ontem eu tirei a noite para ler o manual. Só que assim, tirar minha noite é começar a partir de onze e meia da noite, né? a jogar tirei a noite. E aí, lendo, aí descobri como é que eu devo fazer as, as trocas de marcha da maneira correta, como é que eu faço redução, é... mudar aqui o painel, tava... Mostrando, era 100km por litro. Ah, é a medida dele, né? Só que, não, eu queria quilômetro por litro. Aí, ah, eu consegui mudar. e tá aqui, ó. Segundo ela, agora, agora, aqui, vocês estão vendo? Ela tá fazendo 25, ó, 30 com litro. Ah, meu amor, você não faz. porque ela tá dizendo isso? Que ela está... Que isso aí, Epá. Ela tá na sexta marcha, andando a 2.000 giros. Aí, sexta festa marcha, agora subir para 3000 giros, então tá bem econômica, mas vai só esticar um pouquinho, ó, 16. Então esse aqui é o mostra é o, o é o dinâmico. A opção anterior a ela já é mais precisa. Ela não calcula tão tão rápido. Esse outro, deixa a gente chegar na reta aqui para mudar. Lá ver, beleza. Vamos cá. Agora vamos dar 79 no trip 2. Que é esse tanque trip 1, 481 quilômetros rodados. Rodômetro 483 km. Não, ah, minha bicha não tem nem 500 ainda. Cabacinho. Temperatura do ar 28 graus motor a 78 e aqui média de consumo 20.6 por litro ah, para mim tá ótimo depois eu quero ver na estrada quanto ela tá fazendo deve fazer 22 que no 3 aí. Bom, então o manual diz que nos primeiros mil quilômetros eles não recomendam que você ultrapasse os 5 mil giros ou tentar rodar na faixa de 5 para baixo. Depois, da primeira revisão de 1.000 até 1.600, eles recomendam que você atinja até 6.000 giros. Quer dizer que já deu uma folga maior para o motor. E depois da de 1.600, ele aí disse que você pode andar mais à vontade. É... Como é que o colega lá fala? É. Porra, velho, esqueci agora, pai, é muito engraçado aqui falar. Pau no camgote não, é. Pô, esqueci, velho, esqueci. Figura, velho, Wendley. Aqui, nossa tocada é bem tranquila cidade, não tem porque correr está o resultado tá tranquilo. O tá trânsito não me estiga. Meu problema é com engarrafamento. Mas eu descobri que eu não gosto de correr. Eu, eu achava que eu corria com a Landa. Porque Landa é Landa, né? Porra, Landa. Maravilha, porra. Oh, meu, porque a Landa não corre, né? Quando eu pego aqui, corre, eu descobri. É, eu não gosto de correr, não. Não quero correr, não? Ah, spray, spray. Olha, limpa a câmera aqui, né? Poxa, oh, mas também é mentira, né? Porra, como é que não chove? Tia, vá atravessando a faixa. Puta que pariu, minha tia. Oi, pábrei. A hora que ela dá umas porradas na caixa véio, de, de, de, de, na caixa de marcha tudo engata gata confesso que me preocupa né aquela porrada assim tá Tá porra é velho é chuva porra na landa de fazer isso aqui tão tranquilo tá lembrando aqui ó aí pezinho aqui tá vendo aí Pilates rapaz, elasticidade, vai Pilates Aí eu consigo, não, não tem elasticidade aqui ó, tocar na ponta do pé, olha lá Ah, na ponta do pé <risos> Pilotando, fazendo alongamento, de fuder tudo só é possível porque a, a MT é uma, é uma moto que permite uma pilotagem divertida. Ela é muito leve. Então a gente consegue fazer essas, essas artes sem preocupação. Não estou a fim de dividir aqui não. Viu? Vou aqui que é rapidinho. Outra coisa, é, coloquei a MT no seguro. Graças a Deus para os cristãos. E eu tava com duas opções, eu tava com a Car System. Não, história inteira. Vamos lá. Cotando. Seguro, completo. Opção inicial eu achei de 6 mil reais pela Porto Seguro. A mais barata foi pela MAFRE, com 4.400 no meu nome. Aí me sugeriram, Não, pô, coloca o nome de outra pessoa, seu pai, mais velho, mais experiente, que valor baixa. Fiz isso, realmente. Consegui cotações de de R$3.300,00, 1900 Aí entrei em contato com a minha corretora da Porto Seguro. Ah, expliquei a ela, né? Fazer isso aí e tudo mais, ela, ó oh, seu Raul, eu não recomendo você fazer isso. Eu, por quê? Ela porque, como a moto tem um valor alto, em caso de acidente, é bem provável que eles abram a sindicância antes de.. De pagar o benefício. E aí vai descobrir que seu pai não tem habilitação pra moto. Foi laranjinha. É sério, velho. Acho que o seu pai não tem habilitação. Opa, então vá lá, passe. Seu pai não tem habilitação para moto. A moto é sua. É, seu pai não é o condutor principal. Ou quer dizer, seu pai não, nunca pegou na moto. Então, assim, vai ter um bocado de problemas que, no final das contas, a seguradora não vai querer pagar. Vai arranjar problema. E você vai ficar no prejuízo porque pagou o seguro, mas não vai poder utilizar. Aí eu. É, realmente. E eu não vou poder reclamar, né? Porque eu concordei com o cambalacho. Eu, aí eu, sabe uma, deixa quieto, vamos fazer só com o meu nome mesmo. E aí, o que aconteceu? Só no meu nome, eu jeito cobrir só furto e roubo. Que aí o valor desce mais, eu perco a, a franquia. Aí surgiu as opções, né? É uma muito famosa, que é a surai ela paga 95% do valor da tabela FIP e tem direito a guincho. E tinha a carcista, né? Que botava rastreador. É. Tinha vários benefícios, né? Também guincho, atendimento, sei, um bocado de coisa. Só que aí eu fiquei mordido, velho, que eu vi algumas referências da carcista muita gente falando mal. Aí eu porra. Procurei gente falando mal da, da SURAI Achei bem menos. Eu vi no reclame aqui, mas a quantidade de pessoas que voltariam a fazer negócio com a surra era muito maior do que com a Car System. Eu é, velho. Não vou pagar pra ver. Não vou arriscar. O valor da Car System era menor, mas eu prefiro ter tranquilidade. Velho. Não adianta você economizar palito pra depois... Chorar e, e ter um prejuízo muito maior. Aí pronto, levei a, a moto hoje pra fazer a, a vistoria. Fiz ali na Pituba. Um, eu não sei bem agora dizer onde é. É no final da Manuel Dias, antes daquela ladeira onde tem o um, um radar, uma loja de pneus que só vende pneu Michelin. Aí pronto, levei lá. O cara fez a... a a avaliação pronto já tinha entregue os documentos ao ao segurador quer dizer ao corretor né pela acho que é vevara na é empresa acho que é, é esqueci agora meu nome depois eu, eu, eu falo pra vocês com o André Quiser, quem quiser depois pode perguntar, botar no comentário aí que eu passo contato do cara. E aí pronto, trouxe, vou trazer os meus pontos de bônus que eu tenho da da Porto Seguro para Surrai. Vocês podem fazer isso, viu, pessoal? É, se tiver pontuação de, de seguro, de bônus você pode transferir para outra seguradora você não ficar com aquele ponto preso a uma seguradora específica pode pedir o cancelamento daquela pólice e aí pega o protocolo da, do cancelamento dessa police e manda para o seu corretor da outra seguradora eu queria manter o seguro Completo, com tudo certinho, mas não dá, não, não, fica muito caro. Aí o que eu vou fazer? Já que ela não cobre acidente, comprei os protetores. Protetor de radiador, botei. botei não, né? Fiz o pedido, né? Tô esperando chegar. O slider da, da MT, o de dois pontos, que é, que é o melhor que tem. Ele pega em dois pontos no quadro. E aí mesmo gastando com tudo isso, fica um valor inferior ao da franquia. É a mesma coisa? Não, a franquia será melhor? Seria, pelo que é caro. Fizera, sai do meio da pista, puta que pariu. Ou é, ele vê o pessoal encostando, você buzina, você, você dá jogo de luz, ele para. No meio da pista. Misericórdia Vou limpar aqui pra vocês Opa, tem um carro parado lá na frente Vamos todo mundo logo pra cá Vamos Ahn, tava metendo, hein? Ah, eu sei É isso aí Vamos meter os acessórios aí De segurança Eu ia colocar também O slider da balança O slider traseiro Mas eu não vi utilidade naquela porra eu, O tamanho que ele fica Eu não vi Eu não entendi como é que aquilo Protege alguma coisa Eu preferi colocar somente o, o slider lateral mesmo o dianteiro e pra mim resolve eu vou olhar mais pesquisar mais ver o que o pessoal nos fóruns aí estão dizendo do slide traseiro ver se realmente vale a pena se valer tiver benefício aí eu faço pedido se não Fica assim mesmo. Aos aforjos. É, a é toda equipadinha, cheia de proteção. Tá bonita. Isso aí eu... Eu penso em colocar. Ó o Se quiser viajar prepara a maletinha Pá Estrada Rapaz, a, a, a formiguinha da, da viagem Começou a coçar no peito véio. Porra, agora dá véio, Agora dá Você pega a estrada sozinho Opa, vá, vá, passa passe, passe, passe. <risos> você não sabe o que quer, é, miséria. Ó, já tá dando... Menino, oh meu Deus, menino mesmo, menino, menino. Tenho medo dessas porra. E aí, men? Você, você vai passar, não vai, o que é que você tá esperando? Tá no celular, puta que pariu, velho Sim, velho, você vai fazer faixa de carro também, é? Você vai usar as duas, né? Porra, deixa uma pra mim Porra Rapaz Porra, o cara Luciana quer usar duas faixas, velho Miserável, porra, velho, deixa uma pra mim, na moral véio. Eu também paguei o IPTU, o IPVA ISS, INSS... Na moral, velho. Porra... Tô, tô me sentindo rabugento aqui, ó... Porra... Mas porra, trânsito é foda, véio. Trânsito... É, é um lugar mágico, entendeu? Um lugar mágico... Tá sem assim, engarrafamento, o trânsito vai abrindo assim pra você passar, agora é um de fuder, né? Agora tem uns... Tem uns... Porra... Tem uns abençoados que... Parece que faz pra gente estressado, mas tudo bem, deixa pra lá. Bom, galerinha, é isso aí, um abraço pra vocês, até o próximo videozinho, um abraço e tchau, tchau.